E aí rapaziada, suave que é o sou o Titia, trazendo mais um vídeo pro canal, seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Seguinte rapaziada, hoje eu trago pra vocês o um videozinho aqui no DDTank que eu tô gravando, que é o 10.3, o link dele tá na descrição, se você for novo aqui se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho de notificação, beleza? Hoje eu vou mostrar a minha conta depois que eu fiz uma evolução off, Você deu pra reparar aí já, que ela tá nível 35, né? Vou mostrar o UFC pra vocês, algumas coisas que eu upei, mano, o servidor tá bem vazio e se você quiser entrar, o link tá na descrição, você vai ter de entrar no link, esperar 5 segundos por o anúncio, cair aqui no Tank e criar sua conta. É bem simples, mano. Eu vou ter que fazer um vídeo explicando pra galera como entrar aqui no servidor. Porque é muito difícil pra alguns entender Não sei por É sempre que entra pelo celular? Eu não sei. Comenta aí se você joga pelo celular ou joga pelo computador. Demorou? Ó, vamos lá. pra mostrar minha continha. Deixa o like que a continha tá top, beleza? O que, que eu fiz aqui, mano? Ela tava full 12 e nível 28 no último vídeo. Coloquei gold. Coloquei full gold aí pra vocês verem. Full gold. Coloquei essa posição tudo full 50. Peguei e coloquei avanço aqui nesse Tank forever. <risos> que é o desse, pode ser dizer escudo, sei lá olha aí, quase 5k de atributo quase 100k de vida também, tá boa mano, ó as pernas, coloquei full dano 17 aqui, abri mais um dano aqui, um totem coloquei nível 30 que, mano, aqui é difícil conseguir honra, na moral Beleza? As cartas, galera, não tá dando pra upar porque eu tô não tô conseguindo carta de jeito nenhum, mano, não sei se você estiver aí, se quiser vender As práticas estão assim, ó, tô upando devagarzinho, prática espiritual também tá bem bem cocô, <risos> porque tá upando bem devagar Mas enfim, o tempo tá assim, né? Mas o que, que me deu muito FC foi, deixa eu mostrar para você, a ah, oficina Oficina deu muito FC mesmo, mas para upar, mano, eu gastei muito cupom mesmo Pra chegar no nível que tá aqui Tranquilo Também O PQV a montaria Como que dá pra vocês ver E tá no prato giratório Mas ela não tá fulpada Ainda falta Colocar as estrelas Não upo nem é a primeira estrela Pra falar a verdade Mas enfim Tem de upar isso aqui também né galera Porque o moral Ainda tem de upar muita coisa aqui mano só Pra vocês terem noção Mais montaria Também é bem difícil Conseguir aqui ó Eu não tenho Eu tenho só da Desse dragãozinho tartaruga, Patinho Nuvem Ah nem nuvem Vou colocar vizinho aqui Porque eu acho que ela é mais bonitinho Tem esse pandinho aqui né Que é acho que é um negócio de seguir, beleza, meu pet eu coloquei nível 35, mesmo nível que eu tô aqui, nem e aqui eu envolvi pet, tá nível 31, beleza, só a arma que tá 3, o resto tá roupa 5 e chapéu 0, tá bem devagar né mas enfim, tem minha sociedade que eu criei né, ela não tá tão upada assim, tá razoável, aí vocês vêem. <risos> razoável não, tá uma bosta né, mas eu vou mostrar aqui pra vocês onde que eu consegui meus itens aqui fazendo AG herói mano Vou mostrar aqui para vocês eu acho que mais em final de semana que a galera entra no servidor fica mais lotado no final de semana como hoje é segunda-feira fazendo esse vídeo daí o pessoal só entra que ver só entra no final de semana ou mais à tarde assim ó de tardinha tava muita gente jogando mas enfim vamos lá Vou fazer essa instância aqui para mostrar para vocês galera como que dá itens bom eu acabei de entrar no servidor então vai estar tá carregando por isso aí ó demora um pouquinho mas. É lá para vocês. Rapidinho a gente já carrega. Mano, vamos fazer o seguinte, vamos tentar bater a meta de 70 likes aqui nesse vídeo. Não sei que a gente consegue, porque a galera que tá curtindo o servidor, tá gostando aqui dos videozinhos. E eu vou mostrar para vocês um próximo vídeo, se vocês vão conseguir entrar, como que entra aí no servidor, mano. Porque muita gente tá falando comigo que não dá certo, não sei o que. Mas a galera usar block daí é isso que complica. Se você parar de usar de e começar. Como eu posso dizer ah, Entrar sem usar ver bloqueador de anúncio Dá certo, mano aí, Beleza, eu acho que já vai matar Beleza, matou Se vocês precisarem de ajuda No herói eu dou conta, mas no épico Não consigo, mano, precisa ter 10k de atributos Nem com 10k de atributos você passa isso aqui Pra falar a verdade, no épico Tem que ter, Pelo menos acho que uns 15k de atributos você passa Porque é muito difícil mesmo, mano Acho que é pelos itens que dá, né Mas enfim, ó que é bom você conseguir as coisas. Olha lá pra você ver, besta de Deus, mano. Né? Consegui um trem bom aqui, ó. Vou poder. Um escudinho. Um escudinho GG. Vou mostrar pra vocês o que que vem aí, ó. Olha lá pra vocês verem. Coisa muito boa, galera. Na moral, vocês tirar, vocês vão querer. Ficar melar cueca aí, né? Mas enfim, eu vou mais um aqui só pra vocês verem. O aí é um difícil, mano. O aí, é um difícil. O herói da coisa também. Mas aí, pra você ver, o difícil eu quero essas roupinhas aqui, né? Nível 20, porque é a minha? Deixa eu ver aqui. É, nível 15. Não, 15 de atributo, né? <risos> nível 15. Dá 15 de atributo. E a pouquinha aqui dá 20, né, mano? É bem mais GG. Deixa o like aí e se inscreve no canal se você for novo tá assistindo esse vídeo pela primeira vez. Já compartilha também. Me segue nas redes sociais, no Instagram principalmente. É onde que eu posto os stories lá. E falando que tem vídeo novo, essas coisas. Nesse fica. Quando fazer um sorteio você é seu o primeiro a entrar aqui e já poder participar dos bagulho que vai ter. Beleza né? No difícil aqui é bem mais fácil, né mano? Eu falo com meu nível, nível 35. O que, que vocês acham? 4 é, 4.225 de FC. O que, que vocês acham? Tá de boa? 4 milhões, né? Pra falar a verdade. 4.225.0 de FC. 250 mil e de FC. Compliquei tudo aqui falando, mas vocês não entenderam Quantos que tem de FC também, vocês viram aí Tranquilo, acho que Por aqui pode vir alguma coisa boa Ixi, não veio, mais Nessas cartas, mano, vocês têm de abrir mais essas daqui Do canto e essas daqui, ó Quando você abre duas vezes, vem mais itens, mano Mais possível de vir em itens rápido e Em cima tinha algumas coisas boas Fazer aqui, ver Ó, Usar também tem muita coisa, galera. Mas de... vou fazer o herói aqui. Vou ir só umas instâncias aqui para vocês terem noção do que que vem aqui, mano. Olha lá, ó. Vem arma, mas vai dar sua sorte, né? Vai, com um dia que você tá com sorte, entra aí, ó. Daí, se eu tiver online, eu te dou a moral, mano. Já vem, pega uns itens top. Começa com GG, bonito e cheiroso. Deixa o like, porque, tipo assim, eu tô vendo aí que a gente tá conseguindo bater 300 visualizações em dois dias. Vamos ver se a gente bate, quer ver, mil visualizações, mano, em uma semana, em todo vídeo de evolução. Vai ser top. Porque daí o canalzinho aqui vai crescer como? E também eu tô fazendo vídeo só de 10 minutos. Vocês estão curtindo? Tô fazendo muito vídeo aqui. Tô dando trabalho, mas tá valendo a pena. Porque geral tá gostando. E tá top. E olha que eu tô sem batismo, hein, mano. Na hora que ativar o batismo aqui, ó. Acabou. Toma. Beleza? Agora vamos ver que itens que vai vir aqui. Eu vou terminar o vídeo depois dessa instância aqui, porque já tava bem grande, né, mano. E não vai ter corte esse vídeo. Vai ter uma musiquinha de fundo mesmo, galera, pra não ficar aqui ver o chiadão, que sempre fica. Mas enfim, vocês viram aí é que dá pra pegar muitos itens, mano. Só depende de, é, da sua sorte. E aqui dá pra você upar essas coisas tudo, mano. Só pelas instâncias. Pegou nível 35, 40. Olha lá pra vocês verem as coisas que vem. Coisa boa demais, mano. E no épico? O épico vem coisa melhor ainda. Mais beleza Vou mostrar Vou upar aqui as coisinhas que tem Aí ó Montaria, não um aqui É boa Vem aqui nesse negócio aqui né Cuidar Cuidar do pet aqui ó ah, Pegou mil e pouquinho De boa Você poupar devagar né mano Aí tranquilo Pegou. É, 6 Ah, não. Mil. Não, mil de FC não. quantos que aqui é mesmo? 100k de FC? <risos> eu confundo mesmo. Mas enfim. Olha lá. Dá pra ficar. Só isso aqui, mano. Eu pensei gastar um cupom, galera. O que, que eu gastei mais o cupom aqui foi na oficina. Oficina gasta cupom, mano. Na moral. Bom, vamos ver se vai dar pra upar. É bom que a gente já coloque avanços 3 aqui, hein? Não, dois pra falar a verdade. vai lá. Foda, mano, que eu tenho vizinho muito barulho. Na minha casa também faz muito barulho, às vezes. Aí tem que esperar o povo querer ir dormir ou querer os vizinhos parar de fazer barulho para poder gravar. Ó, consegui colocar aqui. Avanço 2. Pelo menos que ver a evolução vai ficar top aqui, né, mano? Vamos ver se vai pegar algum FC a mais. Beleza? Não pegou, né, galera? Mas esse aqui é mais... Ó, pegou 100k de vida. Isso é importante E muito bom também Mas enfim, ó Tem as pedras aqui que eu tenho de upar Tem muita coisa que eu tenho de upar aqui ainda Mas dá pra fazer uma evolução foda aqui Mas comenta aí, o que, que vocês acharam da conta? 4 mil de Ó, leva 35 Já tem quase 5 mil de atributos Tô upando bem? O que, que vocês acharam? Tem muita coisa pra fazer ainda Eu dropei isso aqui, ó Pra vocês verem Tô vendendo aí, ó 2kk Quem quiser comprar é Epic Diário Tava vendo 5kk Tô vendendo por 2 Quem quiser comprar essa da PM Basicamente esse é o vídeo, né galera? Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Também não se esquece de me seguir nas redes sociais. Quer jogar esse DD Tank? link dele tá na descrição. espera 5 segundos, né, mano? Clica no link, deu o anúncio, espera 5 segundos, pula o um anúncio e entra aqui no DD Tank para criar sua conta. É meio que ver é meio complexo né mas dá para você fazer tudo certinho se você não tiver de bloco mas se você tiver de bloco esquece né desativa e tenta criar a sua conta aqui que o servidor é novo você vai gostar de upar e eu não tô ganhando nada para divulgar esse servidor porque eu tô gostando de jogar e também tô gostando que ver de ver quantidade de pessoas que estão vindo no meu vídeo por causa do que ver é da evolução por causa do novo DD Tank. e tá dando vontade de fazer mais vídeo. Então basicamente era isso, me segue aí no Instagram porque é muito importante, um abraço do senhor Tietchan e falou!